Olá, hoje estamos aqui com Guilherme de Maio, ele é desenvolvedor com foco em back-end e um dos organizadores do Encontro de Desenvolvedores Elixir em São Paulo. Tudo bem, Guilherme? Tá, tudo certo, tudo certo. Guilherme, eu vi que você tem uma história já relativamente antiga com o Alixir, né? Que é uma linguagem de programação, que foi criada pelo José Valim, da Plataforma Tech. A Plataforma Tech nem existe mais, mas você até hoje ainda trabalha com o Me Conta um pouco como é que é essa sua história com o Alixir. Bem, mesmo. Bom, eu comecei a utilizar a linguagem Alixir em 2015. Né? Então, a gente estava na versão 1.0 ou 1.1. É, o que me motivou, na verdade foi meio uma surpresa, eu não estava tava procurando, não pensei, nossa, que demais ele que se vou usar, foi mais uma questão, eu recebi uma proposta de ir para uma empresa nova, era uma startup, estava começando, eu fui o primeiro desenvolvedor contratado, quando eu aceitei a proposta, a startup não tinha nem escritório ainda, tinha só os dois fundadores, e uma das coisas que né, me chamou a atenção era que o CTO, que era um dos fundadores, já tinha o, o desejo de usar Elixir, para construir esse startup. E aí foi aí que eu falei, não, espera, essa é uma proposta um pouco diferente do que falava, ah, em trabalhar com Java, vem trabalhar com esse aqui, é um negócio diferente, me chamou a atenção e eu fui pesquisar e cada coisa nova que eu lia sobre isso, mais me chamava a atenção, eu estava trabalhando com Java antes. E eu decidi fazer essa mudança que foi muito louca, né? Uma empresa começando do zero, como primeiro desenvolvedor, com uma linguagem de programação que eu não conhecia. E aí eu aprendi construindo o, o sistema da empresa, que era a Sherpa, uma empresa de é, software como serviço voltado para a RH. E eu lembro que a Charlotte trabalhava também lá na Sherpa, né? Sim, sim, a Charlotte, o Milhouse, são membros, o Andrew Rosa, são membros conhecidos da comunidade. E aí, em algum momento, você, você e mais alguém... Que eu, eu me lembro que lá no, no Alixir Brasil, acho que 2019, era o pessoal do Elug, né? o Elug, o, o, como é que chama? O grupo de usuários de Alixir e Erlang, né? de São Paulo. É, vocês... Assumiram uma, uma tarefa lá no, no Elixir Brasil, não foi isso? Sim. É, Para a edição passada do, do Elixir Brasil, o, os organizadores da Lube São Paulo, que somos hoje eu e o Milhouse, o Renan Ranelli, a gente participou da escolha, da seleção de, de palestras. Para esse ano, isso aconteceria de novo, mas, por enquanto, ainda também tá certo que acontecerá com o Brasil desse ano uhum, certo mas aí por que que veio essa que assim eu estou pensando aqui com eu eu como professor o que eu acho muito interessante é de, desse movimento que eu vejo dos ouvedores, isso desde 2014 mais ou menos que eu descobri isso é o pessoal se reúne no caso antes da pandemia fisicamente né em encontros com alguma periodicidade pode ser mensal semanal ou, ou geralmente é, é mensal né para compartilhar conhecimento né que um meetup né como é o eu, eu, eu chamo de meetup porque eu conheci como meetup mas é o nome mais antigo seria grupo de usuário né o pessoal se reúne para para compartilhar conhecimento diretamente não tem nenhuma remuneração estou certo eles não recebem Sim, nada não, por isso não, não nada é só para contribuir com a comunidade, né? Aumentar a comunidade ou fazer o, aquela ligação entre as pessoas. Qual é a motivação que você tem para fazer esse, esse trabalho pela comunidade? No meu caso, é justamente ver a comunidade crescer e ter cada vez mais pessoas usando a linguagem. Ele que, que Eu comecei foi meio uma surpresa, mas... É uma linguagem que eu me sinto muito confortável em usar, eu acho que as ideias fazem sentido. E por ser uma linguagem relativamente nova, é muito importante ter cada cada vez mais pessoas usando, conhecendo e sabendo usar, porque não vai virar mais uma linguagem que nasceu e morreu muito rápido. E eu acho que o Elixir tem um potencial de ser uma grande linguagem. Então, o que me motiva é isso, é manter a comunidade viva, trazer cada vez mais, mais pessoas, e isso é uma coisa que a gente tem conseguido. O, quando a gente assumiu o ELUC, que não foi sempre nós, eu e o Renan, que, que organizamos, eram outras pessoas antes, mas quando a gente assumiu, a média de pessoas era 30, quando era muito, 30, 30 é uma média boa. Já nas últimas edições que aconteceram um pouco antes da pandemia, a gente estava conseguindo, acho que o nosso recorde foram 82 pessoas. Então, cresceu bastante, isso foi em, em coisa de um ano e meio. É, bastante gente. E aí, vamos mudar um pouco o, o foco, perguntar um pouco sobre a sua carreira. Né? E aí, voltando lá no início, como é que você se interessou... Em fazer computação, em entrar para a área de computação, que eu, a informação que eu tenho lá do, do seu LinkedIn é que você fez graduação em ciência da computação lá na Universidade Federal do Espírito Santo. O que é que te levou a escolher fazer ciência da computação na UFES? Certo. Bom, essa pergunta perto começou, mas quando eu estava naquela fase né, de escolher fazer faculdade, que curso eu escolho, eu estava em dúvida entre três coisas, computação, psicologia ou engenharia genética, que tinha acabado de abrir um curso de engenharia genética, era 2003, 2004. Desses três, o único que o que eu acabei escolhendo foi computação, e o motivo é que eu já sabia programar e gostava, eu aprendi a programar fazendo site, é, aprendi PHP sozinho, olhando manual. É, naquela época também usava muito Mirk, aí eu fazia script, Mirk, modificava. Então, era uma coisa que eu já, já tinha contato e gostava. As outras duas escolhas era mais assim uma, sei lá, idealização do que seria o curso. É mais por isso. E aí, o, o João Maia, que ele disse que foi seu contemporâneo lá na UFES. primeiro lugar, vocês falam UFES? Sim, ele fala UFES. É a é Federal a... do Trípico Santo, para quem não conhece. É, não, porque por exemplo, lá no Rio Grande do Sul eles falam urgs, né? eles comem o, o F. Mas aqui no, no Paraná, né, eu estou numa que é uma da, talvez uma das piores. Para se falar que é UTFPR, a gente chama de tecnológica, tem gente que chama do nome antigo Cefet, mas ok. O João Maia que foi entrevistado aqui no podcast, né? Falou sobre DevOps e sobre a carreira dele também. Ele foi, ele disse foi seu contemporâneo na UFS e ele perguntou para você o quanto você achou que foi importante o seu intercâmbio, o intercâmbio que você fez durante a sua graduação. É Acho que importante é, falta o falando, importante para quê? É, importante para entrar no mercado de trabalho? Acho que não muito. Mas pessoalmente para mim foi muito importante para ver como era o ambiente de pesquisa fora do Brasil e até mesmo no que eu vi do intercâmbio é que a graduação de computação no Brasil é muito boa ela cobre uma parte teórica e técnica muito além do que é normalmente ensinado. Inclusive, na Europa, se eu não me engano, os cursos de computação, eles têm uma duração menor, tanto de graduação quanto de mestrado. Então, indo para o intercâmbio acadêmico na Europa, o que eu vi é que, em geral, os alunos brasileiros destacavam muito por já ter uma base teórica bem mais forte. Mas para que país você foi? Eu fui para Luxemburgo e para França. Uhum. Aí você fez disciplinas nas universidades lá? Eu fiz projetos de pesquisa, não cheguei a fazer disciplina. Então eu trabalhava com outros alunos lá, é, conhecia os professores, colegas de pesquisa, e, e aí tinham alunos de vários lugares. Do que eu me lembrei é, da Algéria, tinha da Itália, da Holanda, da França, do Camarões, tinha, tinha que vários lugares chineses também, então, dava para ter pessoas no ambiente acadêmico que vieram de várias universidades diferentes, e yeah. É, foi interessante ver o enfoque do, do, de cada um, assim, algumas alguns lugares tem universidades que focam muito mais na parte matemática, outras focam mais na parte de engenharia de software, e o que eu vi é que a, a graduação no Brasil, a cobre bastante de tudo, da parte teórica, normalmente tem muito cálculo, muita física, é, da parte de, de engenharia, da parte de algoritmos, principalmente, isso, inclusive, da UFS foi... Acho que a parte de algoritmos foi muito forte. E, e aí o João Maia perguntou também se participar de projetos de pesquisa... Em primeiro lugar, eu tenho a dúvida sobre isso. Você só participou de projetos de pesquisa nesse intercâmbio ou também lá na UFS Também na UFS Eu, logo depois que entrei e comecei o curso, eu fiz um estágio em numa empresa que era desenvolvimento de sites, é, como se fosse uma agência de desenvolvimento. E eu não, não gostei muito, achei que eu não não estava aprendendo muita coisa e decidi fazer alguns participar de projetos atrás de alguns professores que eu tinha gostado, de perguntar. E até quase o final da minha graduação, eu fiquei trabalhando em projetos de pesquisa na UF, foram mais de um, assim. Eu trabalhei na agência de controle da pós-graduação, fazer o sistema interno da universidade. Trabalhei num projeto de pesquisa que era, o objetivo era identificar fraudadores do sistema de energia elétrica do Espírito Santo. Então envolvia fazer análise de dados com toda a base anonimizada. Que mais? Trabalhei num projeto, na época eu estava saindo o sistema de TV digital brasileiro, a padronização, então, tem um projeto que tinha a ver com isso, que era estudando a parte de exibição e descrição de mídias é, interativas. Então, o meu projeto de graduação foi sobre, ou era uma implementação do de TV digital brasileiro, que é Ginga, o grupo de pesquisa já tinha feito um porte dele para Android e o meu projeto de graduação foi fazer o um interpretador Lua do para rodar nesse porte do Android. O que é até interessante, que Lua é outra linguagem de programação brasileira criada na Puc Rio. Até grande parte da especificação do middleware Digital veio da Puc Rio também, então fazia sentido usar Lua. Mas que eu já tive experiência trabalhando com duas linguagens de programação brasileiras. É, isso é, o que eu quero falar. isso é raro, né? eu conheço o Loa, conheço o Elixir, mas você fez coisas de, de algum porte, né? com as duas linguagens, não são muitas pessoas que fizeram, e aí a, a pergunta do João era se isso foi importante para você participar desse projeto de pesquisa, ou se era melhor ter ido para o mercado desde o começo? Eu acho que os projetos de pesquisa foram muito importantes porque just naquela fase que eu ainda estava aprendendo muita coisa, eu pude aplicar essas coisas em um projeto real, assim o, por exemplo, o projeto de análise de dados da, da companhia de eletricidade. É, era uma aplicação prática de, de alguns algoritmos que eu via, enquanto um, fora do ambiente acadêmico, Queria ter ia ficar fazendo CRUD ou desenhar uma página. É, eram coisas do que estava disponível para minha experiência na época era muito aquém comparado aos projetos. E aí, ok, você se formou em ciência da computação lá na UFES, por alguma razão você decidiu fazer um mestrado lá no. Instituto de Matemática e Estatística da USP, né? O que é que te levou a fazer o mestrado justamente lá em, em São Paulo? Eu, eu pergunto isso porque, geralmente, o público lá do IME, né, de mestrado, assim, São Paulo não é a cidade mais amigável para você morar, né? E a USP fica lá longe, no, no Butantã, não sei se na época que você foi aluno já tinha o, o metrô que deixava ali mais ou menos pertinho. Mas o que é que te atraiu para ir para a USP fazer mestrado em Ciência da Computação? Certo? Bom, primeiro, eu acho que morar em São Paulo são, na verdade, várias experiências. São Paulo é como se fossem várias cidades em uma só. Então, depende muito de onde você mora, qual a sua rotina. Mas eu gosto muito. Tem é isso. É, inclusive, eu fiz a graduação na Federal do Espírito Santo, os meus pais moram lá mas a minha família é toda de São Paulo, do interior, então já era um lugar que eu conhecia. É, por que a USP, eu já conheci o professor Gerosa, que foi quem foi meu orientador, ele fazia parte de alguns projetos lá na UFES também, então eu gostava, gostava dele, já conhecia, o meu orientador da graduação... Para mim, é, era conhecido de Gerosa, ele falou que Gerosa me trouxe muito bom, indicou. Então, na hora que... Bom, eu já tinha o desejo de fazer o mestrado, até porque, naquela época, a a visão que eu tinha do mercado de trabalho era que eu ia ter desafios que não eram tão interessantes igual na área acadêmica. Então, eu tinha optado e aí a decisão era por onde. Então, no Brasil, as minhas opções eram... Que as opções que eu queria eram a USP, a Unicamp, e fora do Brasil tinha só um projeto que eu apliquei, que era um mestrado em sistemas distribuídos, que era da Universidade Real de Estocolmo, junto com a, o Instituto Técnico de Portugal, o IPT. Esse era um que eu queria pela parte técnica. Um mestrado em sistemas distribuídos. É um assunto que eu sempre gostei. E até parte, tem, tem uma interseção com porque eu gosto de Elixir. É, exatamente. né? Foi, isso. foi antes até do... Você começou o seu mestrado em 2011. Então foi antes até do Elixir existir, não é isso? É, é até interessante, porque... Eu entrei no, no mestrado da USP e aí eu não tinha noção, assim, do quanto que isso ia ser interessante e legal para mim. Eu também, pelo fato de, do de ser geroso, eu fui para o grupo de sistemas do, do IM-USP e eles têm um laboratório de programação, laboratório de metodologias ágeis. Até aquele momento não sabia nada de metodologia, não sabia que era XP, não sabia que era Scrum, não sabia... O que tinha visto era modelo cascata e era isso aí. Então, aprendi muito. E o, o grupo de sistemas do, do Imiúsp tem um, um pezinho, assim, na, na parte prática, bem forte. Então, a gente tinha muito contato com conferências e e outros eventos que são mais da área prática, tipo a RubyConf. Então, a, naquela época eu tinha acabado de entrar, logo no primeiro ano, de 2011, é, os alunos conseguiram, teve um, alguns tickets disponíveis para a RubyConf e eu acabei indo, também não, não conhecia a Ruby naquela época, é, novidade. E, Nessa ubconf eu lembro de ver o Valim falando de X, de, de Erlang, mas para mim aquilo lá foi X, uma coisa que não fez sentido nenhum. Na, na, na época, o Valim estava com o core do Rails ainda, eu não sabia nem que era o Rails direito. Então, foi só anos depois assim, que foi cair a ficha do que estava que acontecendo naquele evento. Ah, interessante. Ah, então, acabou que, que isso que eu estava falando sobre São Paulo, né? São Paulo pode ser uma cidade muito complicada para se morar, né? Eu estou falando isso porque eu, eu vivia em Campinas e morava e estudava em São Paulo, né? Então, eu preferi ficar em Campinas. Mas, assim, por outro lado, tem toda essa indústria de, de, de software lá. E você já começou a trabalhar em empresas durante o mestrado ou só depois que terminou o mestrado? Eu comecei ainda durante o mestrado. É, foi difícil. Eu, eu quase larguei o mestrado, porque o ritmo estava muito puxado. O, os meus colegas, tanto de mestrado quanto de trabalho da época, lembram, chegando no trabalho com olheiras magníficas. E foi, foi bem puxado, assim, mas eu. Eu, eu só comecei a trabalhar depois que eu terminei todas as disciplinas. Mas aí eu demorei um pouco para entregar a dissertação. É, eu, como eu acho que você tinha comentado, né? Que você era um Geroser, né? Isso. Um <risos> e, assim, eu entrevistei o Maurício Nietzsche, o Bruno Cartacho, no outro podcast, entrevistou o Igor Saimaker, né? Todos orientados pelo Marco Aurélio Tirozzi, que, para quem não sabe, é hoje é professor lá na... Arizona, né, no Universidade do Arizona, ele deixou a USP. Não sei se ele está em licença remunerada, é mas tecnicamente ele é professor da da, lá da Northern Arizona University, né? E também com o Maurício, provavelmente com o Igor, não, porque o Igor já era professor, mas com o Maurício também ele tinha que lidar com essa situação do aluno estar entre, dividido entre dois mundos, né, que essa é uma das vantagens e uma das desvantagens de São Paulo, né, para os professores e para os alunos, você tem tem muita oportunidade. O bom, é, e aí eu digo isso como, quer dizer, eu, eu tô aqui em Curitiba, eu sou professor do mestrado profissional, então os meus alunos, eles começam trabalhando, terminam trabalhando, né, mas eu queria dizer que o lado bom disso É que às vezes o aluno termina o mestrado E não quer seguir uma carreira acadêmica Fazer o doutorado E aí esse, esse gap assim Entre terminar o mestrado e conseguir uma ocupação É mais complicado Para vocês eu acho que foi, foi mais fácil né? É verdade é um, é um bom ponto Até foi aí, o meu caso Ainda não decidi fazer o um doutorado É, não, é, é isso É que a princípio, o doutorado é, um, é uma escolha que você faz pensando numa carreira acadêmica. Aqui no Brasil, dificilmente você vai encontrar um doutor em empresa. Né? Nos Estados Unidos é mais comum, mas mesmo assim eu, eu me pergunto, será que era necessário o um doutorado? Não sei. Mas eu, eu fiz parte de um grupo lá na Carolina do Norte e tinha vários alunos de doutorado, quase todos eles estão em indústria. Diferentes graus de indústria, um está na IBM, outro está na Face change. acabei de, de tuitar um de, de um que ele está ele, ele numa, numa indústria, numa empresa, né? assim, mas ele faz alguma coisa de pesquisa lá também. Então aqui eu acho que é mais raro você ter uma empresa brasileira que, que além de fazer um trabalho de desenvolvimento também precise do, de um doutor para fazer pesquisa. Mas aí eu queria saber sobre sua ocupação atual, né, que você está trabalhando no, numa empresa que, que é a Telnix, mas o, o, que eu, o que é mais importante agora é, é saber assim, como é que é seu dia a dia, que você trabalha remoto para uma empresa dos Estados Unidos, como, como é que isso funciona na prática? Certo, Bom, é, a Telnix é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, mas... Até o começo do ano, ela tinha um escritório em quatro lugares. Em Chicago, em Dublin, que são os dois escritórios principais, que são da Thelix. E tinha um escritório em Varsóvia, na Polônia, e um aqui em São Paulo. O, tanto de Varsóvia quanto aqui de São Paulo, eles tinham acabado de abrir, mas foram fechados devido à pandemia mas eu entrei lá em 2017, quando ainda não tinha só Chicago e Dublin, e foi a minha primeira experiência trabalhando remoto na, na época, por motivos pessoais, eu precisava da flexibilidade de poder trabalhar remoto e eu queria continuar trabalhando com Elixir então esse, essa interseção entre empresas remotas com Elixir não era muito grande na época então, a, até o momento estava lá à disposição, foi, foi um match. Quando eu entrei, eles estavam procurando alguém para trabalhar com o Elixir, que eles já usavam a linguagem, e... Bom, funcionou. A questão do, do dia a dia, é interessante que a empresa trabalha no, ela tem os escritórios, né, e tem pessoas remotas que trabalham que associadas a esses escritórios. A ideia é que é importante ter um lugar para as pessoas se encontrarem e poderem trabalhar juntas, mas que ao mesmo tempo o talento e as pessoas boas estão em todos os lugares que você precisa contratar em moto se você quiser acessar esse talento. Então, a questão do dia a dia. A gente trabalha muito com é, ferramentas que auxiliam a comunicação, então... Tudo é na base de Slack, para chat, qualquer coisa que tenha que viver mais do que um chat, que você voltar no chat no difícil, é difícil. documentado em Google Docs, para, é, às vezes, fazer algum desenho de, de feature, pensar requisitos, é, fazer alguma coisa que tem que viver por mais tempo, tem sistema de knowledge base. A gente usa muito o Zoom que é interessante. O, eu já fiz pair programming com meus colegas da Polônia, então até um dois um mob programming com pessoas em outro continente, então isso, isso é interessante. Um, e a, a questão de, de fuso horário, eu estando no Brasil faço o horário que um brasileiro, é, sigo os feriados brasileiros também, então começo a trabalhar 9, 10, termina 6, 7 horas da noite. O pessoal da Polônia faz a mesma coisa na horário de lá, e, então o importante é. é faz, faz alguma tarefa, vai abrir um pull request, dá mudança, descreve bem por que, que você fez aquilo, como você fez. É, alguma coisa aconteceu, deixa uma mensagem, alguma coisa no Slack, escreve um documento, linka. Então é muita. Acho que a, a principal habilidade tem que ter é a comunicação, porque senão as coisas não andam. Uhum, legal. É, sobre essa questão do, de você fazer um pair programming remoto, um mob programming, né? A diferença entre pair programming móvel, eu diria que é a quantidade de pessoas também, né? É, não é só isso, estou simplificando, mas... Enfim, eu, eu, eu participei de um curso do Bruce Tate, né? Bruce Tate é... A, aquele cara que escreveu o livro Seven Languages in Seven Weeks, que foi uma das motivações para o Valim ter criado o Elixir, porque foi lá nesse livro que ele conheceu o Erlang, e aí gostou da máquina virtual, mas não gostou da sintaxe, e fez uma nova linguagem. E o Bruce Sait, ele fez exatamente isso, era um curso, era ele, eu, mais quatro outros programadores, um no Canadá, os outros três nos Estados Unidos, e a gente fazia o um modo programming, Assim, no sentido de. A, a gente estava usando o Zoom também, e a gente. A, alguém era, ficava responsável por programar, né? Os outros subiam e comentavam, e quando um deles terminava alguma feature, ó, opa, vou fazer um, um commit aqui, um, um push lá para o site. Envolvia até um pull request, né? Eu pretendo escrever um pouco sobre isso aí, mas. No, no caso que você fez pair Spare Programming, é, vocês usavam alguma ferramenta específica ou simplesmente estava na máquina de uma pessoa só? Simplesmente na máquina de uma pessoa só. É, compartilha o editor, cada um usa o seu editor de preferência. É, quando tem troca, o que a gente faz é usa o git, faz o commit, envia o propósito e o próximo pega as mudanças mais atualizadas e continua daí. Uhum. É, então foi foi exatamente isso. Com relação a programar, você já falou que foi um pouco o que te levou para a computação, né? Você já sabia um pouco programar. Você pode dizer hoje em dia, considerando que isso hoje é a sua profissão, você gosta de programar? Gosto. Você, fa... você programa nas horas vagas ou você não chega tanto? Às vezes, sim. E... Eu tenho outros interesses, mas às vezes eu quero muito fazer alguma coisa e eu programo nas horas várias. Eles programam alguma coisa para mim, um sistema, é, alguma coisa open source. Mas eu tento conciliar outras coisas. Eu acho que enfim, não é porque você gosta, você precisa fazer isso o tempo inteiro. É, que um, é uma coisa que sempre questiono isso aí, porque assim nem todo mundo pode, né? Tem gente, por exemplo, tem mulheres que têm família, chega em casa, ela não pode chegar e dizer, ah, vou deixar aqui meus filhos ao Léo e vou me dedicar a um projeto open source, né? Então a, a crítica que se faz a essa questão da pessoa programar nas horas vagas, não é que é errado você programar nas horas vagas, é errado a empresa exigir que você programe nas horas vagas, esperar que você programe nas horas vagas. Essa Com é certeza. E aí você falou sobre essa questão dos seus intercâmbios, e também no mestrado, né? Eu vi que a sua dissertação de mestrado foi escrita em inglês. né? Não sei se no intercâmbio, Luxemburgo, provavelmente você se comunicou com as pessoas lá em inglês, certo? Sim, no, nas duas experiências, a linguagem de comunicação era Sim. em inglês. É, e no caso da minha dissertação eu comecei a descobrir o tema que eu ia fazer quando estava no, no intercâmbio, então eu comecei a escrever quando eu ainda estava lá, o meu orientador do intercâmbio, é, que me ajudou muito, o Animesh Patak, e, então foi o motivo de eu escrever em inglês por causa disso. Certo, mas aí isso quer dizer o quê? Como hoje você trabalha remoto numa empresa que se comunica é inglês, foi importante já ter tido essa experiência nesses momentos anteriores? Ah, com certeza. É... Acho que ter, ter já essa experiência, até quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, que foi para Luxemburgo, a a UFIS pedia que tivesse um contrato de estágio firmado entre as duas universidades para poder... Sim, burocracia, e por falta de interesse ou algum outro motivo, quem redigiu o contrato em português e em inglês e conseguiu ser aprovado na universidade foi eu, que eu queria muito, e então acho que é necessidade que empurra para essas coisas, mas com certeza já ter feito esse tipo de coisa ajuda muito. E aí, o que eu queria saber, você já falou uma, mas queria saber se você teve outras dificuldades na sua carreira até hoje, Porque eu estou falando, uma foi quando você começou a trabalhar e teve que terminar o mestrado. Isso foi uma dificuldade. Você se lembra de outras dificuldades que você teve que superar para você chegar onde você está hoje? Essa é uma pergunta muito difícil para mim, porque a minha memória é horrível. Eu, eu... É, eu não lembro muito das coisas ruins que aconteceram, é, eu lembro mais das coisas boas. É, acho que não teve nada assim que me... Se vocês tivessem perguntado antes, eu não ia nem falar né, de trabalhar, fazer o um mestrado e, e trabalhar ao mesmo tempo, porque eu não ia nem passar na minha cabeça. Na minha acho que é uma questão né? passo por cima, não teve nada que me, me salta a memória de, de pensar, é só dificuldade normal de cada dia ter uma coisa diferente e ter que se adaptar. Nada é. que seja, ah, tipo, sofri um acidente, que, que sofrer assédio, não, não tem né, como jogador homem branco, para mim não, não, não eu reconheço que foi muito mais fácil que para outras pessoas. Não teve nenhuma nem é, dificuldade. Eu... É, eu faço justamente essa pergunta porque eu sou host também de outro podcast, né? co-host do Emílias Podcast. Lá a gente sempre pergunta às mulheres, essa, faz as mulheres essa pergunta. E geralmente elas sempre têm uma ou mais histórias para contar. Né? Outros podcasts também, tem o um podcast Somos Cíntia... Então, tem dificuldade de assédio, dificuldade de, de você não, não conseguir uma vaga porque alguém achou que você não, não era capaz. E, e eu vejo que para os homens esse problema é bem menor. Principalmente, claro, é, você falou bem, também tem também esse recorte assim do homem branco de classe média, para a gente geralmente é é mais fácil. Quer dizer, eu estou supondo que você era de uma família de classe média, estou certo? Sim. Sim. Né? Também está tá de acordo. E aí, outra questão também que que eu gostaria de saber é sobre matemática. Você, você se lembra, se você você já falou que não tem uma boa memória assim sobre o passado, mas você, qual, você se lembra se isso foi uma coisa que te fez seguir a carreira na computação? Disseram, pô, eu gosto muito de matemática, a computação tem matemática, então vou seguir carreira na computação. Talvez, assim, eu sempre tive facilidade em né, as matérias de exatas, que se chamam matemática, física, até química também pode ser considerada, mas não, não foi nada de, de gosto muito de matemática, vou com para a computação. É, tinha certa facilidade com isso. Agora vamos voltar um pouco ao Elixir, né? Elixir ou Elixir, às vezes a gente fala um ou outro, né? Eu, eu Cada sou... hora de uma vez, né? É, eu procuro seguir aquela orientação lá do Luciano Ramalho, ele falou isso na Elixir Brasil 2019. Ah, você está no Brasil falando em português, fala Elixir, em inglês você fala Elixir, né? Uh, claro, em inglês a gente tem que falar Elixir, né? Senão ninguém vai entender. <risos> Mas é, ele, o que ele abriu foi um, uma porta para você falar Elixir aqui no Brasil. Como é que você vê o, o, o estado atual do, do ecossistema de Alixir, pensando em, em software, principalmente? Você acha que, se alguma empresa quiser adotar Alixir em produção, já tem o suficiente para o que ela queira, queira fazer? Aí, provavelmente, isso depende, mas depende de que? O, o, como é que está esse ecossistema? Beleza. É, como você falou, é sempre depende. Acho que tem que ver qual o contexto mas comparando com como era o ambiente em 2015, já melhorou muito. É, então, para fazer um, uma aplicação que, às vezes, um, se eu tenho um, um site, uma administração, alguma coisa que integra com outras APIs, quase tudo já existe e tem uma maneira de ser feito. Tem alguns tipos de aplicação em que você escolher elixir, você vai poder aproveitar mais as vantagens. Então, aplicações que têm concorrência muito grande, é, às vezes, no caso da, da Telnix, que é uma empresa telecomunicações, a gente precisa, às vezes, lidar com processos de vida longa, né? a gente trata em vez de requests pequenos, que duram uns segundos, tem ligações telefônicas, para durar horas. Então, a gente mapeia isso dentro da, da VM e do, do Erlang, criando um processo para cada ligação, esse processo pode ser replicado, a gente tem os nós formando um cluster Erlang. Então, tem alguns tipo de aplicação que faz mais sentido usar, mas, em geral, o sistema hoje está bem melhor. Claro que, comparando com outras linguagens, não, não tem tudo. Agora, eu vou fazer, se tiver alguma aplicação de é, análise de dados, data mining, Provavelmente é melhor você ir escolher o Python ou Scala com Spark, mas é, é, é um contexto específico, né? Então, para quase tudo as coisas que você precisa, para desenvolvimento web e desenvolvimento embarcado também, gente, tem um frame, o framework Nervous, que é para você desenvolver para Elixir embarcado. eu ainda não tive a oportunidade de brincar com eles é bem interessante, mas quase tudo tem bibliotecas para integrar, é, para você pegar telemetria, você conseguir ver todas as métricas de como está a sua aplicação, como está a sua VM, integrar isso no seu sistema de coleta e análise de métricas, é, integração com, com é, serviços que são comuns na área, já quase todos que se usa mais comumente tem biblioteca para existir, é, o deployment está um pouco melhor, isso é sempre um assunto meio polêmico de como é que você faz o deploy da, da sua aplicação. Então, eu diria que depende muito do contexto. Eu, eu acho que o que eu fiz de ir para uma empresa que está começando do zero e ah, começar com Elixir, com certeza não vai ser experiência de todo mundo. Eu acho que faz mais sentido se você tem um grupo um pouco mais coeso, em que alguém ou já tem experiência, ou todos têm um desejo, e tem como é, dar o devido suporte à aplicação, principalmente em um contexto de empresa. Que você faz o software para atender algum, algum requisito, algum problema, alguma coisa que você precisa resolver. Então, aquilo lá, se não estiver gerando dinheiro para a empresa, está gerando um prejuízo. Então, tem que balançar, balancear essas coisas e ver se faz sentido. É, tem essa questão que é sempre um, uma espécie de um equilíbrio meio instável, né? Acho que, provavelmente todo equilíbrio. Assim, Quanto mais empresas adotarem, mais vai ser a necessidade de profissionais. Mas se não tiver profissional no mercado, a empresa não vai querer adotar. Mas aí, para que... Tu? alguém vai estudar Elixir se não tiver vaga. Né? Então, eu acho que, me parece que o Elixir ainda está numa, numa situação assim, tem mais gente querendo trabalhar com Elixir do que vaga de Elixir, pelo menos vagas de iniciantes. Mas eu realmente não tenho certeza, isso é só um chute baseado no que eu vejo. Mas o que eu queria saber de você é se no seu dia a dia você precisa programar em Erlang também, ou precisa pelo menos ler código em Erlang. É, acontece, mas não é tão comum. É, tem, tem algumas coisas que, às vezes, uma biblioteca é só um, uma camada em cima de uma biblioteca feita em Erlang. Então, se você tem algum problema, alguma coisa, você precisa descer para Erlang. E tem algumas coisas que são feitas em Erlang e não vão ser adicionadas em Ixi, a parte de criptografia é tudo no Erlang Cripto, se você precisa, vai lá ler o manual do Erlang e ver como funciona. Então, mas, dependendo do que você for fazer, tem sim, é bom saber como que é a sintaxe, pelo menos o suficiente para conseguir ler a documentação Erlang, saber que é um, é um pouco diferente, sim. É, eu... Estou fazendo um curso de programação concorrente Erlang, lá da universidade. Do Simon Thompson? É, do Simon Thompson, né? Está tá rolando aí. E, e assim, a sintaxe dá um pouco... Para quem vem do, do LX, eu acho que inicialmente parece mais complexo, mas depois de, algum, de um momento você pode... Ah, não, tem sua beleza também, né? Tem, você não precisa do DEF para definir uma função, você já põe o nome da função direto, né? Então, tem suas vantagens e desvantagens, mas... No seu dia a dia, então, você não trabalha com nenhuma dessas bibliotecas da moda, né? Nerves, Phoenix, ou... O Phoenix, sim. O Phoenix, sim. Phoenix, e, sim. E o que é que você achou do Live View? Eu gostei. Eu acho que faz bastante sentido. Mas acho que isso é mais uma experiência pessoal minha. Que eu sou realmente mais voltado para o back-end. E eu acho, na minha opinião, o que ficou muito complexo é, com todos os frameworks que existem hoje. E eu achei que para quem está mais acostumado a fazer back-end precisa ter só algumas páginas, algumas partes da sua aplicação que são dinâmicas, o Liveinho atende com maestria o, o caso. Então, gostei bastante. Uhum. É, porque eu eu não sou um programador profissional, eu aprendi agora o Phoenix mais olhando o Live View, e o pessoal fala, não, mas antes no Phoenix, antes do Live View, tantas coisas que você tem que fazer que o Live View permite que você não faça. Isso aqui eu... é uma coisa que eu ainda não aprendi, não, não, não senti, porque eu nunca fiz nada em Phoenix antes do Live View. Sim. Não, eu, eu consigo ver que se, se tivesse o Live View lá em 2015, quando eu comecei na chefa isso teria acelerado muitas coisas e a gente ia ter um sistema bem mais polido desde o começo. A gente iterou várias vezes na parte do front-end e eu acho que o, o Live View ia encaixar perfeitamente aí, vamos passar para, um, para outra questão, que é que você já deu várias palestras, né? Estava vendo aqui, você já deu palestra na... É interessante está escrito aqui que você... Aconteceu uma erlang L. Factory Light em Buenos Aires, em 2017. Sim. sim. Evento do... Você já foi entrevistado no, no Castalho Podcast, que é um podcast clássico, do, do Brasil em 2017 né? você deu palestra na RubyConf Brasil por que que você se dispõe a preparar palestras para esses eventos de desenvolvedores? Tem vários motivos né? tem o tem o um motivo né, de vender o próprio peixe que é tanto me vender quanto vender a tecnologia que eu gosto, tem também a, a parte de participar da comunidade, eu gosto de participar, gosto de me sentir parte, eu acho que quando você palestra, eu acho que esse sentimento aumenta, e eu acho, eu tenho uma certa dificuldade em conhecer pessoas novas em evento. Então, quando eu estou palestrando, já fica mais fácil, porque as pessoas vão saber quem eu sou que eu dei a palestra. Então, eu acho que o, a parte mais legal dos eventos, de, seja de computação ou qualquer outra área, é você ter pessoas que estão interessadas no mesmo assunto, no mesmo lugar, e você trocar ideia. E como eu, eu tenho essa certidade, que o fato eu palestrar ajuda bastante. Então, são, é isso, né, vender o, o que eu acho importante, às vezes tem também, é, dependendo da empresa, tem incentivo da empresa, em, as pessoas irem para o da empresa, então, isso já aconteceu também, da empresa incentivar, ah, vai ter uma conferência aqui, tá interessado, interessados, alguém não quer custar, e... Porque que a gente fala é que tudo na vida é treino, então quanto mais você dá a palestra, mais fácil fica, tá? Próximo. É. Interessante então, você sabia dessa questão do, do incentivo direto da empresa, né? Para você ir trás. E aí eu vi, olhando aqui seus slides, que você deu palestra até na LXIR Conf EU, né? Em 2018, em Varsóvia. Sim, sim. Foi, foi bem interessante. É que foi a primeira Elixir que, Conf que eu fui e aí também entra a parte de se eu não tivesse palestrado provavelmente não teria ido porque por ter o incentivo da empresa é, eu por ter ido a palestra aceita, eles cobriram os custos então esse é um outro motivo que conta bastante uhum. certo. É. e também foi muito bom porque né para a empresa, porque nessa IF CONF é, Europa, eu conheci um futuro colega de trabalho que entrou fez coisas muito legais na empresa. Então, acho que foi um investimento que valeu a pena. É isso eu observei também, mesmo na, na LX Brasil, né, as empresas loucas para contratar gente, né, usando os quiosques lá para atrair talentos para para suas empresas. Né? Sim. Coisa que... Que as empresas utilizam bastante. Ok, e se você tivesse na sua frente um aluno ou aluna de ensino médio que esteja pensando a ah, sigo ou não carreira na computação, na engenharia de software, o que é que você diria para esse aluno ou aluna? Depende da motivação, né? Eu, eu acho que o que eu diria que a carreira de computação hoje é uma que eu vejo futuro. Está é, tá num momento que as coisas são muito incertas e eu acho que, pelo menos na parte de computação, de programar, é uma que eu não vejo a sua capacidade de trabalhar sendo diminuída nos próximos anos. Então, eu acho que é um investimento no prazo. Mas, né? Nem com a inteligência artificial, será que não vai ter um algoritmo de inteligência artificial que vai substituir os programadores? Eu acho que não. Eu acho muito difícil. Acho que mesmo que a profissão de programador seja mais comum, é possível que a gente tenha, é, sei lá, programadores como se fosse, é, sei como se fosse operador de máquina numa produção, só ajustar algoritmos, consertar coisas, não sei. Eu, eu acho que como as coisas estão hoje ainda, o papel do programador é muito forte. Eu acho bem difícil que tenha algum algoritmo, alguma inteligência artificial que possa substituir tudo. Uhum. Com relação a aprender LX, você você realmente aprendeu Lixir muito tempo atrás, né? Assim, relativamente, considerando a idade de, de Sim. Você acha, você acha que hoje em dia é, ficou bem mais fácil para um novato aprender Elixir? Eu acho que sim. Eu acho que... Mas, com... um porém, é mais fácil se você sabe inglês. Porque os os bons livros ainda estão todos em inglês, ah, as ferramentas também, tem o, o Elixir Colons, o Exercism, que é uma plataforma para você aprender outros linguagens de promoção, não é só Elixir, tem várias, é, é, um, é uma plataforma de vários problemas e mentores, então você pode pega um problema, começa desde um problema mais simplesinho, é, faz na, na linguagem que você quer aprender, ao, ao, vão ter mentores que são aprovados para comentar, falar ah, isso aqui pode tentar de algum jeito, procura fazer, procura documentação de tal coisa, ver se você consegue usar, mas é tudo em inglês. Mas, por outro lado, também já melhorou que a comunidade de no Brasil é bem grande, então, a gente tem um, um canal do no Telegram, o Brasil tem mais de mil membros e as pessoas lá estão dispostas a ajudar, então tiram dúvidas, respondem, mas realmente são a parte da língua é um problema. Ok, agora chegando no momento mais de indicações, e aí essas indicações não precisam ser de programação, de computação, pode ser qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes, que seja algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa. O que, é que você indicaria para os nossos ouvintes? Bom, eu gosto muito de ficção científica, e é tanto um seriado quanto um livro que eu estou lendo da série The Expanse, a série é, hoje do Amazon Prime. Os livros, acho que são nove livros, eu estou terminando o quarto. E a, a história se passa, acho que uns 200 anos no futuro, que a humanidade já está né, colonizando a galáxia, então tem uma colônia em Marte, tem as pessoas que vivem nos asteroides, que é como se fossem os mineradores, e aí tem toda aquela questão de pessoas que crescem em baixa gravidade, crescem de jeito diferente, tem algumas habilidades diferentes que nascem na Terra, que tá e a premissa assim começa com uma situação que está em iminência de guerra entre as duas potências que são Terra e Marte e coisas acontecem legal eu... para quem gosta de ficção científica eu acho que muito bom. Até para quem não gosta, deve ser interessante. Eu vou deixar lá no, na descrição do episódio o seu Twitter, seu site. Tem mais... Eu vi que lá tem o seu GitHub também. Tem mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você? Não. Eu preciso voltar com o meu blog. Eu já há muito tempo. Mas, por enquanto, só isso, né? Uhum. Mas, e o meu Twitter é mais para ficar falando besteira ficar retweetando memes <risos> <risos> O lugar que eu estou mais ativo Hoje de tecnologia é no Telegram do LG mesmo. Ah, legal eu já, já recomendei Eu acho no passado O Telegram do Alixir Tem crescido, né? Lentamente, mas acho que chegou a 1400 vou, ó, vou, vou datar bastante Esse episódio agora Mas eu vou abrir aqui no 1.398 membros, quase 1.400. E já tem uns filhotinhos, né? Tem o do Ceará, tem o de Pernambuco, né? Tem, tem. A gente tem um, um grupo também com os organizadores de, de Itapixi no Brasil. Tem, tem. um grupo? Né? Eu, eu sou organizador e não estou nesse grupo. <risos> Ah, eu deve vou... ter passado, então eu vou, vou te convidar. Não, mas é, é porque eu não sou o único, né? Tem, tem mais gente de Curitiba. Mas... Vou, vou ver se tem alguém, a gente divulgou isso um tempo atrás no Telegram, talvez tenha... É, legal. Então tem, mas tem pessoal de Porto Alegre, Ceará, São Paulo, de Minas... É que, é que na verdade, assim, o grupo, o meetup dele chega em Curitiba... Fazia um tempo já que não tinha uma atividade, e aí veio a pandemia, né? A gente meio que parou, mas até tem que anotar dele. De é, em São Paulo também. E nessa loucura toda a gente ainda não, não foi ver fazer alguma edição online, como é que funcionaria isso. Ficou meio em pausa mesmo. É, eu vi que tem alguns, alguns meetups do mundo que estão fazendo online, e tinha um que já. Mesmo antes da pandemia, já era online, que era do, do Elixir Kenia. Né, e eles continuam fazendo online, só que agora com convidados de mais renome. né? Eles chamaram o Bruce Tate, o Dave Thomas, né, depois eles postam lá no YouTube. Hoje mesmo eu postei o link do, da palestra do Dave Thomas no Elixir Kenia, né Quem quiser procurar é arroba Elixir Kenia, Kenia escrito K-E-N-Y. Então, Guilherme, existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tem abordado aqui? Bom, como eu mesmo já falei, minha memória não é muito boa, então, se tinha... <risos> Queria só falar para todo mundo dar uma chance, gente, mesmo que seja para dar uma olhada no, no guia do site e ver se você alguma coisa que chama a atenção. Eu acho é. uma linguagem gostosa de se trabalhar. É, até porque mesmo que você trabalhe em outra linguagem, né? Tem um, uma empresa desse, Bruce Tate, né, que é a Groxio, né? Ele fala que mesmo que você não vá trabalhar, é interessante você conhecer. Não, não só a LX, qualquer outra linguagem nova, né? Diferente da que você trabalha, para que você tenha passe por essa experiência e conhecer como é que a, a linguagem é, aborda certos tópicos, né? tem até um, uma animaçãozinha, depois vocês entrem lá e vejam o, o vídeo, né, mas tem assim, é um, é um, a pessoazinha subindo na pirâmide e descendo, subindo e descendo, porque, assim, quando você vai, uma pessoa trabalha em, em Python, né, ela não está satisfeita com Python, tem bastante mercado para Python, mas ela aprendendo, é, decidindo aprender a lixer, ela vai ser, vai passar a ser um iniciante numa linguagem, né, depois de um tempo ela vai chegar em, em outro nível e e, e passar por esses níveis pode ajudar você a ser o um melhor programador em geral. Não somente em, em Python ou LX, mesmo que você não queira fazer de LX sua carreira, né? Você está satisfeito onde você está, mas você pode aprender LX, Erlang, Crystal. Quais são as linguagens que ele falou lá? Ele, ele já, já fez algumas, né? Ah, tem uma linguagem que ele disse que gostou muito, que é a linguagem Pony. Né, que Ninguém usa, assim, quase nenhuma empresa Até onde eu sei, nenhuma empresa usa Mas ela tem conceitos muito interessantes E podem ser, ser úteis Então, Guilherme, muito obrigado Foi um prazer conversar com você Eu agradeço Foi um prazer igual, E se tudo der certo Nos vemos na próxima LX Brasil Pode ser em 2020, 2021, 2022 Que você está fisicamente você tá em São Paulo, não é isso? Sim, sim. A, a empresa nos Estados Unidos, você está em São Paulo. Então, o LX Brasil tem acontecido em São Paulo, né? Então, se, se tudo der certo, a gente sim, se encontra lá. Um grande abraço. Que não seja em São Paulo, eu estarei lá e a próxima pode não ser esse ano, mas com certeza haverá. Tá, tá bom. Um grande abraço. Abraço. Tchau.